Eu derrubar... E aí mano, beleza? Como é que cê tá? Cê tá bem? Aí sim, veio visitar meu setup? Ó oh, mano, eu vou falar, tá meio bagunçado, mas eu vou trazer você para conhecer. Não garanto que é nada especial, Às vezes a pessoa imagina que isso daqui é um bagulho nossa, meu Deus, que setup monstro. Mas mano, eu vou apresentar para você o que eu uso para fazer as edições e gravar e acontecer essa magia que você vê aí no canal, você quer conhecer? Então bora, vem comigo Bom, mano, primeiro de tudo você já se depara com a minha cadeira Quando a gente entra aqui, eu tenho uma cadeira da DX Racer, velho Ela é o, a par, a, o modelo do Capitão América, tá ligado? Eu preferi essa cadeira aqui, tinha umas outras lá que... Muito top, mas eu preferi essa cadeira porque, sei lá, ela chama muito minha atenção Devido às cores que ela tem, tá ligado? Isso, mano, é, ela é muito linda, cara, então... Eu acho que esses detalhes vermelho, esse azul, porque na verdade esse setup era para ser azul e sei lá o azul e vermelho ou vermelho, eu não sei. Então, enfim, eu decidi essa cadeira por esse motivo, cara, porque eu achei ela muito top. Ela tem uma almofadinha que vai aqui também, que tem a almofada do encosto de cabeça e tem a do encosto de coluna. Mas eu não uso a de coluna, eu deixo a de cabeça ali para a gente usar, porque lógico, encosto do pescoço, já era. Logo atrás da minha cadeira, aí eu já tenho o meu teclado, cara. O meu teclado é um teclado da Red Dragon, tá ligado? Eu gosto muito desse teclado, porque ele é um teclado mecânico, né? É um teclado mecânico, eu adoro esse barulhinho de teclado, é muito massa. Então eu decidi comprar esse teclado mecânico da Red Dragon logo do lado do meu teclado eu tenho também o meu mouse velho esse mouse aqui é muito top tá ligado ele é RGB da red dragon também ele muda as funções de cores aqui conforme você vai clicando tá vendo ele tem um botão aqui embaixo também que ele muda o esqueminha ó olha que show Tá vendo? Ele muda de cor, é muito show de bola. Então, cara, fora isso também, eu curto muito a Red Dragon, que nem você pode ver é o teclado. E aí eu decidi fazer a compra desse mouse também, porque eu imaginei que esse mouse vai ficar muito top no setup. Embaixo deles, é claro, não podia faltar, né, velho? Tem o mouse pad aqui. Esse mouse pad, ele, eu acho que se eu não me engano, é 30 por 120, eu acho 30 por 90. Não, 120 se eu não me engano Dragon também, mano Dragon domina aqui esse setup Não tô recebendo nada Mas cara, eu curto muito Velho, é um tapete meio simples, tá ligado? Ele é meio emborrachado aqui embaixo tal Evita de ficar escorregando na mesa E por isso que eu tenho esse mousepad gigantesco Mas aqui acima do meu mousepad Eu tenho o meu controle de Playstation Mas do Playstation. Sim, mas o meu Playstation não fica em cima da mesa, e sim embaixo da mesa. Eu não sei se você vai conseguir ver direito, mas o meu Playstation está aqui, meu querido. Está entre essas duas abinhas. Agora, por que, que ele está aí? Isso pode ser feito em um próximo vídeo, e eu explico melhor. Bom, mano, aqui está o meu controle, e aqui... O que, que é isso, Fernando? Stream Deck? Para quem não sabe, o Stream Deck é um aparelhinho que você... Pra quem fazia... eu fazia lives, tá ligado? Pra quem não conhece eu fazia lives e esse aparelhinho serve pra isso. Você é, é, usa esses atalhos, ele é como se fosse atalho, que você clica no botão aqui, você vai selecionar alguma coisa. Não sei, vamos supor, eu quero que na minha live apareça a imagem da tela do meu computador, apareça a imagem do meu Playstation, então eu consigo mudar as cenas por aqui. Ele tá desligado porque eu desinstalei o OBS aqui porque eu tô usando o, é, mais o computador para edição e não para live. Então é isso, mano. Aqui vai o meu Stream Deck. Bom, mano, passando do Stream Deck para cima. Aqui eu tenho sim. Eu tenho um microfone. É, esse microfone ele é muito massa, tá ligado? Ele é da Senson. Ele é da Senson, alguma coisa assim. É um USB é, C1U. Isso, isso mesmo, C1U. Esse microfone aqui eu já desmontei ele algumas vezes para fazer limpeza e tal. Eu não manjo muito, então eu desmontei ele para fazer algumas limpezas. Acabei é, passando fita isolante, ele estava já começando a ficar meio sujo, pegando de mão suja. Então eu passei a fita isolante para escurecer. Mas eu deixei esse detalhezinho aqui para me indicar se o microfone tá ligado ou não, né, mano? Isso é muito importante. A gente precisa saber se as paradas estão ligadas ou não, né? Então é isso, mano. Saindo do meu microfone, agora vamos passar aqui para os monitores. Eu tenho um, dois, três monitores, tá? O meu monitor primeiro aqui, esse, ele é da ASUS, tá? Ele não é 144, ele é um monitor de 75 Hz. O outro aqui do lado também é outro monitor igual, da ASUS, de, de 75 Hz. E eu tenho um monitor da OAC, também de 75 Hz, eu não tenho nenhum porque eu não jogo no computador, na verdade eu usava o meu play eu jogava o meu play nesse monitor nesse daqui eu usava para fazer as configurações de, do, da live e nesse monitor eu olhava os comentários, então é isso mano um, dois, três monitores e para esse tipo de necessidade bom mano, do lado do meu monitor da OAC eu tenho o meu headset o meu headset eu uso um HyperX Revolve S ele é, muito, mano, ele é muito bom tá ligado bom ele é muito bom porque ele é um 7.1 eu usava para Playstation pelo menos para jogar esse headset aqui eu não tinha o que reclamar ele tem essa paradinha aqui que é um controlador tá ligado é um controlador aonde ele eu consigo ativar a voz ativar o do digital dele, o 7, sei lá, o 7.1 aqui tem uns controles de volume e aqui eu tenho um controlezinho de tipo subs essas coisas que aí ele fica um pouco melhor pra mim poder ouvir os, as pessoas, né? claro Mas... bom, mano, e aqui tá a minha princesinha essa minha CPU, tá ligado? minha CPU, ela, é, ela não é tão básica ela é legal, tá ligado até ela é uma CPU vai vendo ela é uma CPU RGB, ou seja, eu escolho o vermelho, ela fica vermelha, cara, eu escolho o azul, ela fica azul, eu escolho o amarelo, ela fica, ah, aqui ela pisca, pode crer, e ela tem um, essa daqui, tem várias funções, tem um controle de, de, de... como é que fala, controle de, aqui, ó. De... aí, ó, Viu? Você viu que, que louco, que top! Que ela fica passando várias cores, aqui ela vai passando, deixa eu ver, na moral, azul, mas eu prefiro o branco, tá ligado? Eu, eu curto muito o branco, o branco fica muito show de bola, tá vendo? Bom, mano, essa CPU ela é bem, tá ligado? Bem da hora, porque dentro dessa máquina, aqui dentro dessa belezinha, ela tem um i 3770. É, eu tenho uma placa de vídeo é, da GeForce, ela é uma 1050ti 4GB. Eu tenho 12GB de RAM. Eu tenho um water cooler da Corsair, não sei se você vai conseguir ver ali, ó, da Corsair, ele é um tipo líquido, tá ligado? Eu tenho também a placa de vídeo da Elgato, eu tenho uma placa de vídeo da Avermedia que eu usava tanto para captura, porque eu capturo o videogame e tal, que eu tava falando. Eu tenho um SSD de 500GB nessa máquina. Eu tenho uma fonte, ela é uma fonte especial, né? Eu acho que é uma fonte. Bom, bueno, eu sei que ela é de 500 RMS 80 plus, alguma coisa assim. É da Game Max, se eu não me engano. Game Max. É, eu gostei muito porque ela mantém super, tá ligado? Essa CPU cheia de luzes e tal, né, mano? Ela tem aqui atrás também, tá vendo? Tem um coleiro ali atrás. E ela mantém muito bem E na verdade, essa, esse gabinete é de quem? Red Dragon, garoto Eu não, eu, eu, tá ligado? Eu gosto muito da Red Dragon Então não tem porque eu não usar, mano É muito bonito isso aqui Lembrando, isso não é um acrílico Isso é um vidro Mano, isso é um vidro, cara Isso é um vidro Ou seja ela é uma qualidade muito muito boa ela tem algum, acho que ela tem duas entradas de USB 3.0 tem mais as traseiras ali que já envolve da minha placa que minha placa é uma placa game da MSI também eu não sei agora o modelo mas ela é bom em cima da minha CPU eu tenho uma princesa que está aqui na minha mão que é o que eu estou usando que é uma SL2 da Canon essa câmera é muito top mano eu gostei muito ela é um pouco cara, mas valeu a pena. Em cima dela tá a caixa do meu mouse, né? Da, da cobra da Dragon. E tenho também a minha placa de captura que tá já dentro da, da CPU. Então é isso. Bom, mano, no, no geral, meu setup é isso. Isso que você tá vendo é meu setup. Pode ser que as pessoas. Ah tá, esqueci de falar, cara. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma espuma acústica. Tá? Ela é um modelo diferente, ela não é aquela espuma de casca de ovo ela é uma espuma tá ligado ela é, ela é lisa então ela ficou bonita encaixada dessa forma tá vendo de pé deitado, de pé, deitado tal, assim e assim por diante mas infelizmente é aqui eu vou tirar porque eu já falei um vídeo não sei se você viu se você não viu eu vou deixar um card esse vídeo eu mostro a pra onde que meu setup vai então é só clicar no cardzinho que fica aqui em cima e aí você vai ser direcionado para outro vídeo mas espera, ainda não vai embora ali em cima eu coloquei aquela lâmpada ela é de 30 watts né? ela é uma lâmpada de LED porque para iluminar justamente aqui como eu estava fazendo live nesse setup então eu usava aquela lâmpada ali para iluminar ah, pera, pera, esqueci tá aqui também, eu uso essa câmera eu tô usando essa câmera, é uma Logitech, ela ainda tá no plastiquinho, ó. É uma Bril 4K. Essa lampa, essa. Mano, essa aqui é a melhor webcam que tem, cara. Ela é muito, muito boa. Eu gostei demais. Então é isso, mano. Não muito longe tem. Eu também tô. Tá vendo essa, essa lente aqui? Essa lente é uma lente diferente, cara. Por quê? Essa é uma que vem no kit. E você tá vendo que essa lente aqui que eu tô usando. Ela não, ela não é a original, essa é a original, porém eu optei em trocar. Eu vou te mostrar o um motivo. O motivo de eu ter trocado essa lente por essa daqui que você está vendo. Não é qualidade. Qualidade eu não notei a diferença, mas a diferença é isso. Tá vendo essa imagem dessa forma aqui? A imagem dessa forma é, o, é, a, é a principal dessa lente. Ela, fora isso daqui, ela alonga mais ainda. Ela tem um zoom. Então eu usei essa lente exclusiva que eu troquei por quê? Agora eu vou te mostrar. Eu não vou mexer a câmera, mas eu vou fazer um esquema aqui, ó. Tá vendo essa parada aqui, ó? Tá vendo como abriu muito mais? Cara, eu precisava era disso pra fazer o vlog. Então por isso que eu troquei essa lente. Não que ela seja ruim. Essa lente aqui é uma lente 18 55 uma canon original né que veio no, no kit da câmera mas eu optei em trocar porque não era o que eu queria cara ela não estava é, suprindo minha necessidade para trazer os vlogs mais legal para você né então eu acabei optando em trocar né mas é isso mano Bom, a parada é o seguinte, agora vamos lá. Você gostou desse tipo de conteúdo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, mano, clica no like, compartilha com algum amigo seu. Fala pra ele vir conhecer o canal. Eu tô tentando chegar a mil inscritos até o mês 6. Falta muito pouco, mano, e eu sei que a gente consegue chegar lá. Então sabe o que você faz? Compartilha com um amigo seu. Lá na sua escola, na sua casa, não sei. Fala pro seu amigo vir aqui conhecer o canal. Fala, mano, vai lá. Puto, cara é gente boa, o cara faz uns vídeos legais, não sei. Você também, eu preciso saber da sua opinião, o vídeo tá legal? Se tiver legal, deixa aí no comentário, beleza, mano? Então, esse é meu setup, eu espero que você tenha gostado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, meu querido. Tamo junto, um abraço, um beijo, falou, fica com Deus. Até a próxima, meu bro.